A vida é um sonho acordado. Os sonhos são feitos de histórias. A vida é feita de histórias. Conto uma sobre a possibilidade de a casa ser reflexo do interior de uma pessoa. O interior de uma casa, é representativo do interior de seus habitantes. Observar uma casa por dentro guarda relação com entender como é a mente ou o interior do residente. E essa é uma coisa bastante interessante, porque da mesma maneira que você pode mudar ou rearranjar móveis né, e decorações, dentro de uma casa, e aí você modifica o interior dessa casa, você pode fazer o inverso e modificar os móveis ou o interior de uma casa, sabendo que isso vai refletir no interior de seus moradores. Um bom projeto de arquitetura ou de engenharia vai propor ou vai refletir o interior das pessoas que moram no Ambiente. Algumas soluções de maneira a influenciar ou facilitar processos internos dessas pessoas na busca, por exemplo, de maior conforto, maior liberdade, maior autonomia, maior espiritualidade, dentro e fora. Então, se o interior de uma casa reflete o interior, da pessoa que a organiza ou que a construiu, a casa é também o reflexo do que foi construído fora. E o que foi construído fora é reflexo daquilo que foi feito dentro. Porque aí a gente muda do indivíduo para a casa. O indivíduo como um ser senciente e a casa como a possibilidade de ser a representação de um segundo indivíduo, ou de uma segunda camada desse indivíduo. A casa passa a atuar, então, no ambiente externo, modificando esse ambiente da mesma maneira que esse ambiente externo influencia e modifica o ambiente interno de uma residência. E aí a gente está falando de design ecológico, a gente está falando de design biofílico, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de viver bem, morar bem e se sentir bem. A gente está falando, em certos termos, de espiritualidade, porque a gente atua na casa e a casa atua na gente de maneira a buscar o potencial, é, o, o que de melhor tem no ambiente para oferecer a casa e o ambiente integrados, eles podem ser um caminho evolutivo, no sentido de que a pessoa ou as pessoas vão estar bem. E é importante você estar bem na sua casa, porque você mora com você, você mora dentro de você. Isso exterior de você, que é o interior da casa, não estiver legal, isso é reflexo seu, de que você não está legal, ou de que você está legal. E isso pode ser trabalhado, tanto por você mesmo como por ajuda externa. Entra aí engenharias e arquitetura. Do mesmo modo, uma casa e o um ambiente de entorno, isso que a gente está vendo foi tudo construído. Esse ambiente de entorno não existia aqui. A gente estuda o um ambiente, vê as potencialidades e faz com isso um intercâmbio ou uma equalização. Entre o ambiente externo agora e o ambiente interno da casa. Buscando equilíbrio, buscando harmonia, buscando a beleza. Então, a beleza de fora está agora reproduzida na beleza. E a beleza de dentro expandida ou reproduzida na beleza de fora. Faz sentido?